E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e mais uma né, que aconteceu aí, já está fazendo um mês mais ou menos, que começou a aparecer uma telinha né, sobre tempo para responder as perguntas, inclusive à noite e de madrugada, dizendo que aquelas perguntas, se fossem respondidas, trariam vendas. Você viu? Se viu ou não viu, fica comigo nos próximos minutos que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Bom, você deve ter visto, né, ou nos grupos, ou já apareceu para você, que você poderia vender 40% a mais se você respondesse em até tanto tempo. Você poderia é, é, tipo vender 15% a mais se respondesse de madrugada as perguntas de forma mais rápida. O que ninguém sabe né, é se realmente o Melly vai dar um posicionamento para isso, ou não, o que temos notado sim, que responder mais rápido traz mais venda, porque você tira as dúvidas daquele comprador do outro lado e com isso ele fecha contigo, porque quando ele deixa uma pergunta para você, ele deixa em mais 5, 6, 7, 8 anúncios às vezes, esperando quem responda primeiro. O que não ficou muito claro, né, é o que vai acontecer com as perguntas da madrugada e se isso realmente vai ser usado para posicionar os anúncios, ou se apenas as vendas da resposta rápida vão posicionar o seu anúncio. O que a gente tem visto muitas pessoas fazerem? Existem, primeiro, primeiro, existe uma coisa que você tem que fazer e pra já se você não fez. Anúncios de qualidade. Os seus anúncios têm que ter ângulos diferentes do produto, o seu anúncio tem que ter tudo muito bem descrito para que não gere essa dúvida, para que a dúvida não exista. Você tem que tirar as dúvidas técnicas máximas e possíveis ali dentro. Eu já tenho visto muitos vendedores trabalharem dentro da sua descrição como se fossem um perguntas frequentes sobre aquele produto. Então além de ter a descrição, ele montou um perguntas frequentes onde ele responde várias dúvidas que vão acontecendo no dia a dia, além de ter uma descrição bem completa. Então com isso você vai ter talvez menos perguntas, mas mais conversões diretas. Ah, mas ninguém lê a descrição. Isso vai continuar acontecendo embora sim as pessoas leiam a descrição. E a sua primeira frase deve, pode ser Leia a descrição tal, tá, respondemos todas as suas dúvidas na descrição. Descrição completa do produto, leia com atenção. E você pode começar assim. E além disso, você pode colocar até na imagem. Com uma segunda, terceira, quarta imagem, pedindo para que a pessoa leia a descrição completa do produto, para esclarecer as dúvidas dela, tá? Esse é o primeiro ponto. Feito isso, existem duas coisas que eu achei muito legal, que o Sandro Bustamante, do Meli Plus, desenvolveu. Uma é a pergunta ausente, né? a, a resposta ausente. Quando você tem que sair para ir no correio ou você tem a sua pausa no horário de almoço, às vezes aquelas perguntas ficam com um delay e isso aumenta o seu tempo de resposta. Com um clique, eu vou mostrar aqui para vocês na tela, já já, com um clique você habilita essa mensagem de ausente e a resposta é em milissegundos. São dois, três segundos já está respondida no Mercado Livre quando entra uma pergunta desde que essa função esteja ativa. Uma outra coisa que ele fez muito legal é para você habilitar em uma faixa de horário a resposta automática. Como é essa resposta automática? Ela é uma, uma resposta apenas, mas ela pode ser Olá, não estamos em horário de expediente agora. Por favor, retorne com a sua pergunta em horário comercial das 8 até tal horário. Pedimos desculpa, desculpe-nos pelo transtorno e... Leia a descrição para ver as informações completas, para cálculo do frete basta calcular em cima do botão comprar, você já pode dar algumas informações a mais nessa resposta automática. Vamos ver como fazer? Porque ambas as opções trazem o seu tempo de resposta para baixo. Então, bora para a tela comigo para eu mostrar facinho, facinho como que faz isso utilizando o Meli Plus. Bom, pessoal, na tela aqui, tá? Já fiz login aqui na minha conta do Medi Plus Você vai só simplesmente clicar aqui e vir em respostas. E aí você já tem aqui, ó, habilitado das 18 às 8 horas da manhã. Já tá habilitado na minha conta. lá poderia enviar essa pergunta em nosso horário comercial? Por favor, pois o Mercado Livre hoje cobra agilidade nas respostas, mesmo fora do horário. Nosso horário comercial de funcionamento é das 8 às 18. Isso você pode escrever o que você quiser, tá certo? Então você pode fazer e automaticamente ele vai estar tá mandando, aqui eu desabilito, aqui eu habilito, tá? Então dentro desse horário, e ele é flexível, você escolhe o horário que você quer fazer para ele poder mandar essa mensagem automática, tá? E aqui em cima, onde tem esse, esse fonezinho aqui, mensagem de ausência, tá? Eu habilito ou desabilito, e aqui pode ser, olá, é, no momento... É, bom, eu vou colocar, nunca colocaria isso, tá? Mas estamos em horário de almoço, né? Em horário de almoço, retornamos às 13h30, por exemplo. Poderia nos deixar uma nova pergunta? Obrigado. Ponto, C. Salvo aqui. Como eu estou, se eu estivesse fora desse horário aqui, ele consideraria essa mensagem. Se você deixou ausência aqui essa mensagem e passou do horário e ativou essa aqui, essa mensagem aqui é a que vai prevalecer, tá? Não quero mais a mensagem de ausência, desabilito ela, tá aqui, tá pronto, não tô usando nada e, por enquanto, eu tô deixando essa mensagem aqui ativa, essa resposta de pergunta aqui ativa, para poder manter mais baixo é, o tempo de resposta, certo? E você pode personalizar como você, como você quiser, como eu coloquei aqui, olá... Tudo bem, é, recebemos a sua pergunta, porém o nosso horário de atendimento é das 8 às 18. É, pedimos que nos envie uma nova pergunta dentro do horário comercial. Caso tenha dúvidas técnicas. A nossa descrição está bem completa, possuindo uma parte de dúvidas mais frequentes. Para cálculo do frete, o mesmo pode ser feito acima do botão comprar. Obrigado, agradecemos a compreensão e ficamos à sua... Opa! Sua disposição. TT Equipe Alexandre. Certo? Então, salvei, pronto. Essa mensagem aqui é a mensagem que vai valer daqui pra frente, tá? E aí você consegue brincar com esse horário da forma que você quiser. Tá certo? Então, voltando para mim agora. E aí, o que, que você achou? Dá pra colocar isso no seu negócio? Ou você mesmo pode ficar ali, sempre atento, entrou uma, uma pergunta e responder, responder, responder. O nosso trabalho é deixar a nossa descrição cada vez mais completa. Mas como a gente não sabe se o ML vai punir ou valorizar quem responde rapidamente, uma forma da gente minimizar e diminuir esse tempo de resposta é utilizando a resposta automática. Isso está cada vez mais comum. Ativa o seu período de teste lá no MELI Plus e vai dar uma olhada. O link está aqui embaixo para você. Valeu, um abraço!